Salve pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam escapando, beleza? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre um post que eu fiz no Instagram sobre empresas, comércios, pequenos comércios, médios comércios e teve aí um debate intenso lá no Instagram e o pessoal pediu para mim fazer um vídeo, falou, meu, faz um vídeo para se aprofundar mais no assunto é, para poder a gente dialogar em volta disso aí, né? Claro, muita gente que está pertencendo a comércio está enfrentando uma crise tremenda e tá meio perdido também, tá meio procurando respostas, né? Eu não sei se eu tenho as respostas necessárias, não sei se existem essas respostas para pequenos comerciantes e médios, mas nós vamos tentar aqui, no esforço, trocar essa ideia. Principalmente porque eu vejo muito cara dando pitaco aí, fazendo vídeo, esses não sei o que, sardinha, esses pequeno, é, pequenos homens que falam de grandes negócios, né? porque essa é a verdade, são os caras que nunca vendeu uma camiseta na rua, nunca vendeu uma calça, nunca vendeu uma pilha, nunca vendeu um livro na rua e o cara é cheio de palpite porque o mercado varejista está afundando e aí ele vai lá e faz 20 minutos de programa falando do fracasso do mercado varejista. Então, primeiramente, para esse tipo de idiota aí, ou cretino, é, você não tem como optar num negócio que você não ajudou a construir, não participou, não trabalhou, e mesmo que você dê esse tipo de opinião, você massacra mano, o comércio varejista. E você, principalmente, faz uma coisa que é muito é, danosa para o nosso meio. Você faz o cara acreditar que ele tem que ser um investidor em ações, em criptomoeda, em toda essa porcaria aí. E no final, você, você tira o progresso do país, mano. Você, você é um dos caras que tira o progresso. Além de você não plantar nada, de você estar tá sempre com uma opinião liberal, que acha que o Estado tem que ser desinchado e as pessoas não tem que estar nada. Você ainda dá opinião e, e ainda é, voga pro cara ser investidor. O cara ter que até vender a própria casa tá valendo. Se, se você vê o programa desses caras aí, são vários, hein, mano. Eles são tudo igual. Todo cara branco, cabelo pitiadinho do lado, aqueles bem cuidadinho pela mamãe, só faz o teu pulova, né, direitinho. E até dar opinião pro cara vender a própria casa, o cara dá, não, vende sua casa, você vai investir essa casa, você vai ganhar 30 mil por mês com essa casa e tal, tá uma balela irreal. Porque todo mundo que eu conheço que tá investindo, o cara fala, pô, mano, no mês deu 3 mil, né, dependendo do patrimônio que o cara tem. No outro mês, perdi 6. Né? O negócio é assim, se você investe em ação, é volúvel, aí uma ação cai, arrasta todas para baixo. Se você aplica em fundo mais conservador você também tem um ganho aí com o triplo da poupança parabéns para você tomar que você viva com o triplo da poupança né agora eu quando eu fiz esse comentário no Instagram sobre o comércio e todas as coisas que estão contra o comércio eu sou do comércio também então direto eu tô na loja lá fazendo roupa e mandando camiseta e contando mercadoria e aí é 24 anos que eu tenho um da Sul vai completar agora em abril 24 anos e é 24 anos de umbigo no balcão, mano. não deixando de ver a marca de perto, não deixando de presenciar, não deixando de fazer produto, acompanhando os altos e baixos, e principalmente os fatores externos, que falta para muito desses moleques de internet aí, certo? que gostam de dar palpite na vida dos outros, falta eles viver a realidade e ver que existe o fator externo. No caso do pequeno comerciante, qual é o fator externo que prejudica muito no ramo de roupa? A feirinha da madrugada. Ah, Ferrez, mas o bagulho é da hora porque a gente consegue comprar a camisa a 20 conto. Sim, mas é nocivo, mano. É nocivo para o cara que produz uma camisa, pagando direitos dos funcionários. O cara que paga os profissionais que estão envolvidos é na criação da roupa, certo? Aí vem uma roupa pirata lá de fora, e eu entendo que o cara paga 20 conto para poder usar, eu entendo, não é essa a questão. A questão é que, mano, é um tiro na própria cabeça, porque depois você vai procurar trampo, você vai arrumar trampo num lugar desse aí para ganhar quanto? Se o cara ganha 2, 3 reais uma peça de roupa, entendeu? Se a pessoa que costura tá lá escravizada lá na China, mano. Né, com trabalho análogo à escravidão, que agora a palavra é análogo à escravidão, né? Aí é, parece que é mais tolerável desse jeito aí, né? Então, assim, é a mesma coisa, cara, de você procurar sempre o barato mais, é, o mais barato e no final você vender a sua mão de obra mais cara. Quem vai pagar se você precarizou o negócio, entendeu? Então, fazer parte do negócio precário, hoje em dia, é, é isso também, é dar um tiro na própria cabeça, mano. Todo mundo que está envolvido com a editora, participando de editora, todo mundo que está envolvido com comércio varejista, em geral, vendendo roupa ou vendendo outro tipo de produto, sabe que precarizou, entendeu? Então, está muito complicado. É um fator externo, não depende tanto do comerciante. O que resta para o pequeno comerciante? Fazer promoção, fazer datas especiais, fazer eventos na loja. Então, o cara que tem uma comic shop que está sempre fazendo evento, o cara que tem uma loja de roupa que está sempre fazendo evento, ele consegue manter as pessoas ali próximas, que é a questão do tempo as pessoas também não tem tempo para nada, então compra pela internet, a prova no Shopee chega na sua casa, entendeu? Outros pequenos comerciantes estão vendendo pelo Shopee também, estão vendendo pelo Mercado Livre, estão vendendo pelo canal da Amazon, e aí tudo isso, mano, vira uma, uma corrupção, porque você vai baixando o preço, baixando, até não ter mais qualidade no produto e até não ter mais como é, trabalhar direito, certo? Da dignidade para quem trabalha com você. No meio disso tudo, um rapaz fez um comentário muito interessante, no Instagram, e eu queria ler esse comentário aqui, o paulo.ar, né, paulos.ar. Ele pôs aqui, ó, sabe o que é complicado? Muita gente abraçou esse governo que estava aí, e os desgovernos dos últimos seis anos, com um comerciante que dependia de vender para quem ganhava Bolsa Família, dizendo que tinha que acabar com Bolsa Família. Olha só que interessante, pessoal. Ontem saiu uma nota do pessoal lá da cidade, de mais de duzentos e poucos irmãozinhos nossos que estavam em situação escrava lá, certo e aí os caras fizeram a nota dizendo que o problema é a Bolsa Família se você não viu essa nota vai lá ver que é um absurdo mano é um absurdo uma cidade se defender emitindo a nota dizendo que a culpa é do Bolsa Família e aqui o mano tá dizendo a mesma coisa né mano com um comerciante que dependia de vender para quem ganhava Bolsa Família dizendo que tinha que acabar com a Bolsa Família dizendo que tinha que acabar com direitos se o pobre é terceirizado pejotizado os mais velhos têm a aposentadoria cortada tudo sobe fica difícil e fica difícil comprar onde é mais caro mesmo que só alguns reais aí vira bola de neve Olha só que comentário pertinente se não é um cara que vive do comércio que tá na rua que tá vivendo a realidade esse é o tipo de público aqui que eu tenho orgulho que tá no canal que tá no Insta então assim são assuntos pessoal que na, na vida humana real o pessoal não vai abrir para falar com você acho que a importância desse canal é isso a gente sempre abrir para assunto real. Agora ficar com hipotético. Ah, eu vou investir no não o quê. Investe no, no Itaú. Agora o Itaú caiu porque estava junto com a Americanas. Investi a a o Americanas tem um pedaço lá que, que não está pagando para o Itaú. Rapaz, você vai viver acompanhando isso. Que mundo que você está vivendo? Não fez, mas isso aí é provado que isso dá dinheiro. Tá bom, para os caras que já estão tá vivendo isso aí, fica com a tela ligada 24 horas. Você tem 24 horas para ficar ligado a tela, vai nessa. Se você quer estudar isso aí, dá hora. Agora, quem vive do comércio, quem vive de trabalho, quem vive de... Né, coisa real, de vender um produto, receber por ele, pagar a taxa pro governo, pagar a maquininha, tá na, no, no balcão ali no dia a dia, tá comercializando, lidando com fornecedor, lidando com, com vendedor, então é outra vida, tá ligado? Eu acho que os, os caras começam a confundir tudo e, e quer te vender uma facilidade que não existe, mano. Aí, ele continua aqui, ó junta isso com falta de criatividade, falta de conhecimento, falta de estratégia, tudo isso é verdade, tá ligado? Porque quando o cara não tem a criatividade, o conhecimento, a estratégia, né? Que na verdade conhece, começa aí com conhecimento. O cara não tem conhecimento de nada, não vai ter criatividade nem estratégia. O cara não bebe das fontes que o comércio dele tá operando. Então eu falo os caras, meu, você tá montando uma marca de roupa, você não vê outras marcas, você não vê revista de moda, você não participa de um desfile. Quantas vezes eu saí da minha casa para ir pro Fashion Week, tá ligado? Fiquei lá no fundinho assistindo. Ah, mas é besteira, só tem boy. Não, mano. Tem muita gente criativa em todos os meios, tá ligado? Então você tem que fazer parte, tem que assistir, você tem que viver a essência do barato, mano. Como você quer fazer parte do negócio? Como que eu vou ter uma, uma editora de vender gibi Se eu não ler gibi, se eu não tô vendo os lançamentos, se eu não vou em evento, se eu não vou prestigiar o outro. Entendeu? É a mesma coisa. Aí abre uma lojinha de R$1,99. O Paulo continua aqui, ó. Geral abre, outro abre um salão, geral abre. Mercadinho, mesma coisa. No fim, ninguém prospera. Então é aquela coisa que eu falei aqui da pizza, Paulo. Você falou muito bem aí. É aquela coisa que eu falei da pizza. O cara abre uma pizzaria a pizza a 40 reais, o cara abre do lado a 30 reais, aí o outro da padaria fala, ah não, vou pôr a 20, porque a padaria produz várias coisas, eu não dependo do lucro da pizza, aí ele canibaliza o barato, vende a pizza a 20, aí passa um cara com um carro que não tá pagando imposto, que não e tá desempregado, tá fazendo, corre dele, mas não tá pagando imposto, não tá pagando funcionário, nada, ele faz ali com a mulher dele, porra, para poder ganhar um dinheiro, e ele vende a pizza a 10, você entendeu? Então aí, aí desmobiliza tudo, o cara da pizza de 40 não pode, tá? aí você vai comprar onde? Você tá precisando comer uma pizza? Você tem é 10 conto na sua porta? Você quer saber a qualidade da mussarela? Foda-se, mano. Você quer saber se o cara pagou lá a higiene do lugar para ter fiscalização? Foda-se. Você quer comer pizza a pizza 10 reais? Eu entendo. Eu sobrevivido com essa pizza de 10 reais há muitos anos. Mas a gente tem que ter consciência que isso canibaliza também o barato, mano. Você não continua a fazer o trampo. Então, aqui, quando eu falo aqui no quadrinho da editora que eu oriento você ir numa loja, é por isso também, para você comprar numa comic shop, para você comprar numa editora, numa, numa, numa distribuidora de quadrinhos real, tá ligado? Sei lá, se você puder, é muito mais da hora do que eu incentivar o link, eu respeito quem vende link também, quem faz pelo link, o, o corre não é criticar ninguém, o corre é o seguinte, mano, que a gente tem que tomar algumas posições na vida, entendeu? E algumas posições são em prol do progresso a longo prazo, cauda longa. E o comércio só vai sobreviver se a gente reconstruir isso. Se a gente não passar por uma industrialização real, uma reindustrialização, fazer os nossos produtos, porque isso também, isso também tem um refinamento. Você ter o seu próprio produto feito por você, você não depende de uma grande cadeia. Eu não dependo de distribuidora, eu não dependo de Shopee, eu não dependo é, de trabalho terceirizado, é análogo à escravidão lá fora, nem aqui dentro do país, entendeu? Então você mantém duas, três oficinas e consegue operar com os profissionais recebendo legal, tendo dignidade. Então vamos tocando desse jeito, também não precisa escalar, você ter rede, ter mil lojas, ter cem lojas, ter dez lojas, tá ligado? Se você tá fazendo o seu trabalho aí e o seu trabalho sustenta a sua família, te dá dignidade e tal, mantém e mantém uma coisa que é fiel ao que você acredita muitas vezes, porque é quando você escala que você se perde, tá? Então eu queria deixar esse vídeo aqui, eu acho que é um tema que a gente vai voltar nele, Sei que é um tema que de repente não dá muitos visos, não, é, não interessa, mano. O interesse é vocês terem a informação e a gente começar a pensar, eu e vocês, inclusive, começar a pensar, mano. Se é, é, esse caminho que a gente fez com a Onda Sul, que está completando agora 24 anos, né, a minha marca de roupa, é um caminho muito mais difícil. Muito mais complicado porque eu não fiz parceria com outras marcas, eu não fiz uma loja multimarcas, eu fiz uma loja que é uma marca só, tá ligado? Que muitas vezes foi criticado, ah, mas você vai fazer uma marca só não se sustenta, monomarca, e tá aí, mano, tá completando 24 anos. Com todas as dificuldades que o comércio tem, com toda a roubalheira dos impostos que o governo dá, com tudo isso, a falta de serviço que o governo dá... Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu tava uh, com a loja lá na 24 de maio, lá no centro, a galeria do rock, a galeria do rap, e eu tava com a loja lá, e eu fui a única loja multada, porque tinha uma coisa errada nas minhas meias lá, uma maquininha que era pra ter dois X no, no, no ferro de passar, e a lei mudou e exigia um X só, uma coisa assim. E eu não mudei o plastiquinho, por quê? Porque eram alguns pares de meia, eu nem vi essa notícia, e aí os caras foram lá do NPI me multou, mano, e me deu um salário mínimo por par de meia, tá ligado de multa. E nenhuma loja foi multada na galeria porque as lojas vendiam só pirataria. Eu era a única loja que produzia aqui no Brasil dentro da periferia. Então eu fui multado por ser um produtor, mano. Olha que bagulho louco. Mas mesmo assim não desisti, porque a gente tem uma ideologia para seguir a coisa, tá ligado? Então assim, eu sei que tá difícil para todo mundo. Eu sei que a gente tá passando um momento aí de ruptura porque veio de um governo problemático, mas se você acredita no seu comércio, se você você pode criar alternativas para ele, sabe? Criar os eventos, é, seguir outros comércios que também fazem barulho, fazem eventos, aprender, mano, faz uma reunião com o cara, vai lá no comércio do cara, prestigia o cara, fala, mano, tá dando certo para você, o meu tá meio devagar aqui, eu vim comprar primeiro uma coisa aqui com você, mas você pode me dar um toque, entendeu? É assim que a gente faz, mano, é assim que funciona. Muitas vezes é no presencial, tá ligado? Vai lá ver que a barbearia do cara tá funcionando, a sua tá parada, prestigia o cara, mano. vai cortar o cabelo com o cara, manda um cliente lá entendeu? Compra um charuto do cara na barbearia do cara. Aí você vai aprender um pouquinho com o cara Lima. Se o cara tiver bondade de passar, se não tiver, você foi ver como o comércio do cara tá dando certo. Agora também não visita ninguém, fica no seu mundo, não assiste vídeo, não lê livro, não faz nada. Quer que o comércio dê certo? Não é suficiente. O fator externo, ele existe e ele vem para derrubar, mano. Tá ligado? Ele derruba o comércio. Se você não criar novos meios de trabalho, novas alternativas, não fazer o pessoal ir para sua loja, Ficaram, ah não, porque o site agora, então vai só pro site Não tem problema também Se o seu ramo é um, um ramo de site Vai só pro site, agora a loja física precisa de mais esforço Só no esforço básico, mano Que era antigamente, não dá Isso em tudo que a gente tá fazendo Só o básico não tá funcionando mais para nada Beleza? Por último eu queria dar uma dica aí Chegou nas minhas mãos vários livros Eu vou falar lá no podcast deles Mas um que chegou aqui, eu, podia, eu tinha que falar aqui no vlog Que é do Mário Medeiros, mano Numa esquina do mundo um livro de contos aí, tá ligado? De um selo muito querido, mano, o Capulana, Editora aqui, ó. E esse cara é muito legal, muito gente boa, mano, e escreve muito bem. Então, se você puder seguir ele aí, entra na rede dele, Mário Medeiros, beleza? É um livro de contos muito legal. Aí eu falei, Mário, eu vou ter que falar, né? Eu nem falei com ele ainda, mas estou falando como se ele estivesse assistindo aqui. Eu vou ter que falar, mano, do livro aqui no vlog, porque é a cara do vlog tem esse tipo de livro. E também da nossa editora Comic Zone saiu Parque Chás, Beleza? Se você ainda não deu uma chance pros quadrinhos da Comic Zone, tá na hora e com o Parque Chaz aqui, tá ligado? Do Eduardo Risso e do Ricardo Barreiro. Dois mestres aí do quadrinho, tá bom? Então a gente tá lançando agora também, entre outras coisas aí. E estamos tocando a editora. Um grande abraço pra vocês. Deixe nos comentários aí se você se interessou em continuar esse vídeo. Se você tem mais alguma questão que você quer que eu aborde aqui, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, porque a meta agora subiu do canal aí. Tamo junto. Um abraço, pessoal.